João Ricardo, sou um empreendedor digital desde 2014 e estou gravando esse vídeo agora, é, hoje, para falar um pouquinho sobre o mercado de afiliados, tá? Muita gente tem dúvida de que, como que funciona o mercado de afiliados. Bom, existem algumas plataformas, tá? Como o Hotmart, o, o Eduz né, e a Monetize, que elas detêm é, produtos digitais dentro da sua plataforma, né? E dentro dessas plataformas você pode é, se afiliar aos produtos, tá? Então você faz um pequeno cadastro, né, um cadastro em qualquer uma delas ou em todas elas, não sei. E chegando lá você vai encontrar o mercado, né, o mercado e você pode encontrar é, vários produtos dentro desse mercado de acordo com o nicho que você queira trabalhar, tá? É, o que é um nicho? Né? Um nicho é um tipo de assunto ou algum termo que você tem mais afinidade, né? por exemplo, saúde e bem-estar, é, tecnologia da computação. É, existem vários tipos de nicho que você pode trabalhar e aquele que você tiver mais afinidade, é, você pode pegar aquele produto e promover aquele produto. Assim você se transforma em um afiliado. tá? Um afiliado nada mais é do que uma pessoa que faz a ponte entre o produto o produtor o produto e a pessoa que quer comprar esse produto ou conhecer esse produto tá então você vai fazer vai trabalhar é, com formas de é, promover esse produto veja bem você não vai vender esse produto você vai promover esses produtos né dentro do, você pode promover através de blog é, através de vídeo através do facebook através do Twitter, existem várias plataformas que você pode utilizar para poder é, demonstrar esse produto. É, a melhor delas, que eu costumo usar, e que para mim deu mais certo, foi o YouTube. Tá? Pelo YouTube é muito mais simples, porque você só tem que gravar o conteúdo, o conteúdo relevante é, ou referente àquele tipo de assunto, e aí você coloca o seu link você pode trabalhar também com blog, ou então com Facebook Ads também que é uma boa alternativa que é até um pouco até mais rápido do que é, o YouTube, né? Porque o YouTube você tem que fazer o vídeo, você gera o conteúdo através do vídeo e esse conteúdo ele vai ser linkado no Google, né? Pelo pelo próprio YouTube e aos poucos, né? Pode demorar, depende muito do muito do seu do seu tipo de assunto é, ele vai é, penetrando as camadas do, do Google né E aí você vai é, o seu vídeo vai aparecendo de forma mais constante né para aquelas pessoas que estiverem interessadas naquele assunto que você tratou pelo vídeo né então esse é o mercado de afiliado tá no mercado afiliado você compara o mercado de afiliado como aquele corretor de imóveis por exemplo né que, capta ali um imóvel para alugar, para vender e ele vai é, mostrar para pessoas interessadas naquele é, produto, naquele, naquele imóvel ali, certo? E aí você tem pessoas né, como a Edus Edu, ou a Monte conforme você vai vender o produto, né? E aquele produto ele vai ter uma quantidade, uma, um valor de comissão né então, são comissões de, de, de 30 40 até 60 por né? cento 80% no qual você se afilia aquele produto e você quando aquele produto for vendido né essa pessoa vendido pelo seu link de afiliado então você vai ganhar a sua comissão tá simples assim né é lógico o trabalho, todo o trabalho que você tem que fazer por trás dos, nos bastidores para poder é, é, promover aquele produto é muito importante a forma como você vai fazer para não é, afligir ali é, conflitar as, as diretrizes do produto tá e fazer spam que é uma coisa que é uma coisa indesejável tá bom então é isso aí o mercado de afiliados é esse você pode procurar e você pode até mesmo ver pelo YouTube é, como é o Hotmart ou o Reduz ou a Monetize Assistindo vários vídeos aí, você pode conhecer essa, essas plataformas. né E você faz um cadastro nela. E aí você vai trabalhar com as essas qualquer uma das três ou as três, conforme é, você queira trabalhar aí. Eu trabalho apenas com Hotmart, né, que também eu não tenho muito tempo de, de trabalhar com outras plataformas, porque eu tenho vários produtos em vários nichos diferentes. E para mim, é, para mim a Hotmart é o suficiente, nunca tive problema, sempre recebi é, sem problema nenhum, tá? Então é isso aí, esse é o mercado de afiliado, se você tiver interessado em começar é, a trabalhar como afiliado, eu quero sugerir é, o máquina automática de vendas, tá? Estou colocando o link aqui embaixo desse vídeo, dá uma clicada lá para você conhecer o produto do Thiago Bastos, certo? ele vai falar as melhores maneiras de você promover os produtos digitais, tá bom? É isso aí, um forte abraço e até mais.